Meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Pseu Tecno. E o assunto de hoje é barba, cabelo, bigode e sobrancelha. <risos> Literalmente, né? Bom, se você conhece um produto chamado Minoxidil, ou não conhece, esse vídeo eu vou falar para você sobre esse produto e os seus benefícios e o que ele tá fazendo comigo, beleza? Bom, de antemão, como você pode perceber, eu estou barbudo. Sim, era meu sonho ter barba grande e farta. Mas antigamente, fartava aqui... Fartava aqui embaixo, ainda farta aqui, ó, tá vendo? Lá de cair na farta ainda. Então eu tinha um problema seríssimo com, com, com falhas na barba. A minha só crescia aqui embaixo. A bochecha em si, aqui em cima, não crescia nada. Até que eu descobri um produto chamado minoxidil, tá? Existem outras fórmulas? Existe. Chamado trinoxidil, dioxidil, mas o princípio, né? A essência natural do produto é a mesma, não muda, tá legal? Eu tô fazendo uso do, do minoxidil vai fazer seis meses já. E como você pode perceber, tá fechando já aqui legal, né? Essa parte que era, que era bem falhadinha aqui, ó. Não sei se você consegue ver, ó, uma curva aqui, tá vendo? Aqui era falhado, tá fechando já legal. E aqui já até fechou. A curva já tá, tá bem fraquinho já, tá vendo? Então, se você tem pouco cabelo na cabeça. É, Sobrancelha, barba, bigode Tá? O minoxidil Ele vai servir para isso aí também Lembrando que ele é um tônico capilar Ele não é milagroso, tá? Não é um bagulho que você vai passar e pum, vai, vai, vai ter cabelo igual a um rapunzel Não é assim não, tá? É, você vai ter que usar ele todos os dias é, eu, eu tenho uma escova de cabelo Que eu pingo seis gotas nele ali E eu todos os dias após o banho Ou de manhã também é, Eu seco a barba após o banho né? Bota seis gotinhas ali e penteio para baixo Passo o dia inteiro com o produto na barba é, Tomou banho? Lavou a cabeça, o cabelo? Enfim, você vai dar seis gotinhas ali E vai passar com pente ou com a escova para baixo ali Ou com a mão mesmo Só que eu prefiro usar na, na escova Porque, pô, se você pinga na mão E faz assim, passa na barba Você já perdeu o produto, gastou na mão ali Vai ter que lavar a mão depois Então é mais, mais inteligente você botar na escova E pentear ali a barba é, o cabelo, o que seja, beleza? No caso da sobrancelha, tá? Eu te indico comprar uma, uma escova de dente, tá? Uma escova de dente, novinha, bonitinha. De preferência, escova de dente infantil, que tem uns pelinhos mais fininhos, tá? E pingar ali e escovar ali a sua sobrancelha com, com minoxidil para poder crescer, tá? Cara, isso aí tá dando um banho, tá dando um banho nesse bagulho de sobrancelha de rena, pintar com tinta a sobrancelha, tá dando um banho... Porque muita gente que não tinha cabelo na sobrancelha, nem no bigode, nem na barba, tá crescendo assim, ó, tá? Mas lembrando que não é um, um bagulho milagroso, tá? É um tratamento, é um tônico capilar, ou seja, é um suplemento que vai ajudar a abrir mais os poros do seu rosto, da sobrancelha, é, cabelo, enfim, você já entendeu, beleza? E, bom... Esse pra mim é o benefício máximo do Trinoxidil e também do Minoxidil, que é a mesma forma, não muda nada praticamente, só muda o nome e o fabricante. Mas fica meu alerta pra você aí, tá bom? Cuidado que esse produto, por ser muito procurado, também é muito falsificado. Imagina, comprar um produto que seja pra poder crescer cabelo e começar a cair cabelo, fazer mal à sua pele, ter câncer de pele por causa de um troço falsificado. Cuidado com isso, tá? Então, é por isso que eu trouxe pra você aqui nesse canal aqui, é, o link do site oficial do fabricante está aqui embaixo na descrição. Você pode escolher ali é, o kit que você que melhor te atender, tá bom? Mas eu te recomendo kit com três potes, tá? Com três frascos, com três potes, tá bom? É, uma caixinha com três frascos. Por quê? Cada um vai servir para três meses. Eu já estou usando seis meses, tá? Eu te aconselharia a comprar o, fra... o, o kit com seis, para que vai durar para seis meses para você. Um para cada, cada mês, tá? Para cada mês. Se você tiver condições e quiser de verdade ter pelo no rosto, cabeça, sobrancelha, bigode, barba, tudo certinho, compra de seis ou de seis é, frascos, tá bom? Mas para você fazer um teste aí, pode comprar o kit de três frascos que você vai ganhar um de brinde, Tá? O link tá aqui embaixo na descrição, você pode clicar aí e pode escolher o melhor kit que vai te atender aí, tá bom? E de antemão, é isso aí que eu tenho para te falar sobre, sobre o minoxidil, tá? É muito bom, eu aprovo, literalmente, tá aqui a prova real, não é um bagulho falsificado, tá? Ah mas, você, ah, mas você já tinha barba, sim, eu já tinha barba, só que como eu te falei aqui, era tudo falhado. Era falhado aqui, era falhado aqui, ainda é falhado aqui, tá vendo? Pra você perceber, não tenho barba aqui, mas todos os dias pela manhã eu passo... É, minoxidil nessa parte aqui para poder crescer um pouquinho mais, né? Fechar aqui assim bonitinho. E é isso, cara. É isso. O link tá aqui embaixo na descrição. Você pode clicar ali para ter acesso aí à mesma loja, ao mesmo site oficial que eu comprei os meus. Tá bom? Então fico por aqui. Beijo no coração, até o próximo vídeo e valeu! Bom uso aí e cuidado com a falsificação. Valeu? Tamo junto, um abraço.